Olá, eu venho trazer aqui hoje uma reflexão para vocês, uma reflexão importante que diz respeito à situação atual do planeta. Não é uma situação nova, ela começa há algum tempo, ela começa principalmente quando nós começamos a estabelecer um tipo de pensamento que diz que o homem é o centro do mundo, ou seja, o ser humano é o centro do mundo. né? Ou seja, o homem se autoriza a é, fazer todas as ações possíveis contra qualquer outro ser vivo no planeta, inclusive contra o próprio planeta. Então esse autorreferenciamento do ser humano nele mesmo se chama antropocentrismo. E aqui, né, em a Pindorama, que é esse território que hoje tem o nome de Brasil, chega né, no processo de invasão no, no século XV. Né, que tem um processo de expansão marítima, tem, que é, é colonial, enfim. E chegando aqui, né, essa visão de mundo ela começa a estabelecer. Sim, porque só aqui em Pindorama eram dois mil povos que se relacionavam e tinham uma outra dinâmica social e uma outra relação com a natureza. Não uma relação de apartação, de divórcio, era uma relação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 do ser humano pelo ser humano e do ser humano né, em relação à natureza. Esse processo que vem né, desde esse processo de invasão da, da, do, dessa região do planeta e não só daqui dessa região, outras regiões também, né, que tem essa perspectiva é, unilateral né, do ser humano na sua relação com a natureza, que é de submeter, subjugar, é, explorar, destruir, causou, tem causado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 pirâmide, não são as pessoas mais ricas. Então, essa, esse processo de aumento do clima, que já foi atestado e na prática nós temos vivido e foi atestado por diversos cientistas do mundo, diversos povos do mundo, né, é, num, num painel da ONU que chama Painel do Clima, essa situação vai fazer com que morram pessoas, morram diversas espécies, tenha um processo de deslocamento forçado. Ou seja, vai acontecer um ecocídio contra diversas populações estando nas florestas ou não. Então, esta, esta, essas mudanças, aumento, aumento de temperatura, é, aumento dos oceanos, né, da altura dos oceanos, que vai invadir imensos territórios. Pois bem, essa mudança, né, que é uma mudança de uma profundidade imensa, né, é... Os, todos os cientistas estão dando o nome de antropoceno, ou seja, foi a ação do ser humano, é a ação do ser humano que está provocando todas essas desgraças no planeta. Então, portanto, né, é fundamental nesse momento histórico né, que a gente tenha consciência de toda essa situação que está ocorrendo, porque em 2030, 2030 agora já.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 É, o plane... Nós, não o planeta, mas nós, enquanto é, é, humanidade, enquanto seres vivos, né, vamos perecer, assim como tem nos alertado né, o Ailton Krenak, que é um dos grandes filósofos dos povos indígenas. Então é isso, eu gostaria muito que essas reflexões é, pudessem, né, fazer parte da reflexão de todas aquelas, todos, todas, todos aqueles que estão ouvindo né, essa, essa pequena reflexão sobre o que ocorre hoje no planeta. Muito obrigado.